Agora, vamos gerar arquivos PDF para impressão. Para gerar um livreto para impressão, selecione o menu Arquivo, Imprimir Livreto. A caixa de diálogo permite selecionar o número de páginas, o tipo de livreto e ajustar as margens do livreto que será gerado. Ah, claro, é preciso ter uma impressora de PDF instalada no seu computador. É preciso configurar agora como o seu documento será impresso no PDF. Clique em Configurações de impressão para configurar o tamanho do papel e orientação na qual o seu arquivo será impresso, inserindo marcas de corte e sangria para facilitar a posição e o corte das lâminas do folheto. Após configurar o documento onde seu livreto será impresso em PDF, visualize o encaixe e a proporção do arquivo a ser impresso. Ao selecionar e imprimir, o arquivo PDF será gerado já encaixado no formato do papel que você definiu. Veja o resultado do seu livreto em PDF.